Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez galera, trazendo com vocês mais um vlog Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, mano, tô filmando aqui o maior histórico da América Latina aqui, que tá acontecendo aqui em Balneário Camboriú Sim, rapaziada, eles estão alargando a praia, mano. Porque obviamente Porque a praia, rapaziada, tava sendo tomada pela água, tá ligado? A água tava meio que tomando tudo. Basicamente tava isso daqui, ó. Daqui, mais ou menos até aqui, tá ligado? A praia O trator acabou de passar aqui do nada Não era todo do lugar que, é, que tava tomado pela praia Tipo, metade da sul tava um pouco e metade não tava Tipo, ali perto lá, pra lá do quiosque lá, mais ou menos Mais na frente, tava tipo sem areia, tá ligado? Tinha até uma trave de futebol e agora, e agora não tem mais porque não Tinha como jogar futebol, então Obviamente, tiver que alagar para ir para pra poder todo mundo estar tá junto. Também é porque balneário, quando chega o verão, lota demais, velho. demais, então fica sem sem espaço para poder, as pessoas é, pisarem na praia. Então, obviamente, vai um pouco de sentido. É isso aí, rapaziada. o sete aí. Fui.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 Acabei de descobrir que eu peguei algum compra do meu irmão, mas tá tudo bem, é a mesma coisa. Praticamente é a mesma coisa, fica cortado, tá ligado? E galera, eles é, estão trabalhando 24 horas por dia, tá ligado? Então, vão revezando as pessoas, né, obviamente, pra não cansar, tipo, pegar todo turno. É, tem alguns que pegam um turno maior, outros que pegam turno normal. Mas rapaziada, não para, boné, não para de jeito nenhum. É, pode ter o que for, tá ligado? Pode, ter, é, pode cair um meteoro, que Balneário não vai, não vai parar, tá ligado? Porque é mais fora dessa cidade. E, mano, eles já terminaram, basicamente, a Barra Norte inteira. É, eu não sei como é que tá a Barra Norte, porque eu não, não fui lá ainda. Mas metade de Balneário já tá, já tá inteiro. Só falta a parte da Barra Sul e um pouco da metade de, de, de Balneário. Mas aí já é, rapaz, eu vou pra casa agora. Já terminei de gravar o takes aí Não consegui gravar muita coisa Porque tinha muita areia E muita máquina ali trabalhando Eu queria pegar um foco só na, no negócio ali Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Mas depois eu vejo na edição É isso aí rapaziada eu Tô gravando com a GoPro porque Sei lá, porque eu não tenho de perto na minha câmera da Canon E pra segurar a GoPro é melhor E é isso aí rapaziada Tô indo pra casa agora já volto com vocês, fui Pô, rapaziada estamos aqui agora no shopping mano Eu não gravei nada pra vocês antes É porque a câmera simplesmente descarregou Rapaziada Olha que da hora isso aqui mano daqui aqui é o um piperão pra quem não sabe obviamente todo mundo sabe De é onde você vai e joga a de máquina Tá fechado não sei porquê Mas é muito da hora Eu Já joguei para vocês e aqui do lado, mano, tem um negócio de óculos de ar, é muito irado também, olha lá, bota os óculos lá, pá, eu vou ali do lado Olha que rapaz, olha, rapa, olha que massa, mano, deve ser muito louco, velho, na moral, mano, na moral mesmo Só que o problema, o, pro, o problema deve ser um pouco caro, então não compensa assim, quer dizer, compensa mas não sei como é que é, eu nunca fui na verdade Mas aí rapaziada. É, tá? a gente vai comer aqui no Jerônimo aqui, ó e já já eu volto com aí pra dar dicas dica sobre o lanche aí, Bom galera, já cheguei lá do, na verdade já cheguei faz tempo, cheguei lá do shopping Rapaziada, a gente só foi mais pra comer lá mesmo, entendeu? tipo a gente chegou 9h40 9, e a gente chegou meio que em cima do horário de fechar, tá ligado O shopping fecha às 10 horas e a gente foi mais pra, pra comer do que pra ver as coisas ali do shopping e, rapaziada, o navio tá lá, rapaziada, dá, dá, não dá pra ver o navio porque tem a luz na frente. E também porque tá muito escuro ali pra ver. Mas na minha frente aqui de casa aqui dá pra ver o navio, diretamente o navio. E, tipo, eles ficam trabalhando, não sei se agora tem máquina ali. É, não tem máquina ali agora, mas... Eles ficam, basicamente, 24 horas trabalhando aí, mano. Muito irado até a experiência de ver ao, ao vivo, tá ligado? Tinha muita gente, eu não filmei, tipo eu esqueci de filmar as pessoas ali vendo porque tinha muita gente mesmo ali todo mundo junto ali querendo ver que é um momento histórico né rapaziada tipo não é todas não são todas cidades que fazem isso tipo é fazer também não também tem um porém porque não é toda cidade que que a água meio que invade a praia a praia meio que invade tudo isso também vai ser um pouco bom porque ali atrás de nós tem o rio e tipo quando dava alagação tipo ali embaixo de pra, da pra quando dava ali embaixo da da a praia e o rio tipo se juntava e ficava alagada aqui embaixo e tipo não, não dava nem conta para os tá é um então, por isso um, um dos motivos também deles alagarem aí porque senão a praia toma conta de, de tudo né então não, então faz o país se um pouquinho mas vai ser Mano, dá pra ver aqui a, o tamanho da praia, eu acho. Não vai dar pra ver com essa câmera, mas... É, não vai dar pra ver, tá muito longe. Tipo, ficou bem melhor, agora vai, eles vão conseguir botar duas... Duas... Duas, duas quadras de beach tênis vai dar pra jogar mais. Tipo, uma era... é uma, uma, uma na frente da outra, tá ligado? As quadras de beach tênis vai ter mais quadra, vai ter quadra de, basquete, de futebol, hein? Mas não lembro uma vez que tinha quase de basquete. Agora não tem mais. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. O vídeo foi meio curto. Mas foi isso aí mesmo. Só pra mostrar pra vocês. Eu não tenho... Não tinha que mostrar mais. Porque eu não tinha mais como eu mostrar, tá ligado? Era só que eu ali mesmo. Mano. só as máquinas trabalhando. Muito obrigado o time Se eu gostei demais de fazer o timelapse lapse ali. E os take também. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal e... Ui uh.